que é uma plataforma que está fazendo muito sucesso nos últimos anos. E hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo de Tente Não Rir com TikToks é engraçado. Então, simbora pro vídeo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Biel e hoje eu trouxe para vocês mais um daqueles vídeos de Desafio Tente Não Rir com TikToks então vamos lá, já deixa o seu like, inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os que do canal Então, olha, eu preciso explicar uma coisa pra vocês Eu sei que esse não é um vídeo de jogo, mas compartilha pra todos os seus amigos E quando chegarmos a mil inscritos eu tenho uma surpresa pra vocês, beleza? Então, ó, eu preciso explicar uma coisa pra vocês Primeiro, esse não é um vídeo de jogo Sim, isso mesmo Bom, que meu canal seja um foco de jogos, né, entre aspas, porque eu não só jogo jogo mas se hoje é, é melhor esse... Porque eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. É melhor esse vídeo do que ficar sem vídeo. Porque exatamente esse vídeo tá saindo no domingo. Eu tô gravando ele na quinta. Exatamente isso. Eu tava um mês... Ah, depois eu explico isso pra vocês, vou fazer um vídeo. Aí eu explico, beleza? Então se você quer esse vídeo explicando por que quer ficar sem vídeo, vocês... Vocês comentem aí, beleza? Então, vamos lá. Bora pro meu... Pro, pro primeiro TikTok... E outra coisa, se você não clicar no botão de inscreva-se, essa tela vai ficar verde, isso mesmo E vai dar tela, tela azul de Windows, vai, vai pausar tudo, vai reiniciar seu celular vai, Seu celular vai reforma, vai formatar tudo de novo, beleza? Então simbora pro vídeo. vamos lá Vamos primeiro TikTok, o título é Eu voltando pra escola depois da quarentena Bom, vocês estão vendo aqui, deixa eu postar aqui, mas eu tô vendo aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeiro TikTok, eu voltando pra escola depois da quarentena. Oi, amigo. Quanto tempo me dá um abraço? Sai, demon! Mano, o que, que foi isso, velho? Mano, sério, o que, que foi isso, mano? Tipo, chegou. Ei, não, é sério. Pelo amor de Deus. Não se abracem durante a quarentena mesmo, se, se for um familiar. Pode, mas se não for, quando voltar, não, não faz isso, tá ligado? Não faz isso, tá bom? Beleza? A outra coisa que eu tenho pra é, falar pra vocês é um spoiler de uma coisa que vai surgir. Eu vou... Eu tô planejando uma coisa pro canal. Que é, tipo, eu vou... Eu vou criar uma coisa aqui pro canal que... Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu espero que gostem, beleza? Eu vou anunciar nesse vídeo que eu tô falando, que vai ficar sem... Que, que, vai ficar sem, que ia ficar sem vídeo, né? Mas... Então, beleza. Bora pro próximo TikTok. Vamos lá. O título é... Ninguém na rua, só os irresponsáveis. Vamos lá. Aí, gente. Ninguém na rua. É complicado, ó. Nada na rua. Nada. Só uns irresponsáveis aqui bebendo. Ó. Oh. Oh. Meu avô. é Evô. Evô. <risos> Tipo, tava ali, ei vô Não, perde, não Pelo amor de Deus, não saiam Durante a quarentena Ninguém na rua, só os responsáveis Ei vô Olha, meu avô Meu Deus do céu A ah, outra coisa, fica até o final do vídeo Que eu vou mostrar Dois, dois dos meus tiktoks, isso mesmo Eu criei um tiktok, me segue lá no tiktok Eu vou mostrar aqui no final do vídeo, beleza? Então, simbora pro próximo tiktok Não, sério qual o nome dessa pessoa? AG01Fernando Não sei quem é, mas tá bom Vamos pro próximo TikTok Ei, Vamos lá, deixa eu ver o título o Título é Maneiras de chamar De chamar para conversar no WhatsApp Eu acho que é isso, né? Ei, mano, chamando no WhatsApp Ei, mano, no WhatsApp Deixa eu ver se eu entendi É tipo, do início Deixa eu voltar aqui no início, de quando foi criado o WhatsApp popularizou aqui no Brasil, é maneiras de chamar para conversar no WhatsApp. É basicamente isso, vai. E hey, aí, mano, chamando o WhatsApp? E hey, aí, mano, chamando o WhatsApp? E hey, aí, mano, hey, mano. chamando o Zipzop? aí, hey, mano, hey, mano. chamando o Shimanagazap? Hey, Chama isso é verdade, né? Isso é verdade. Desde quando surgiu o WhatsApp, a gente fica, tipo, mudando o nome, tá ligado? A gente fica mudando o nome do WhatsApp de acordo com com o passar do tempo, não, não, peraí, xinha chama, chama na nagazap, não, peraí, pelo amor de Deus, chama, no, chama na nagazap, como é que ele chamou mesmo? Deixa eu ler aqui, aí mano, chama no, chama no, aí mano, chama no, chama na nagazap, não, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, bora pro próximo tiktok, vamos lá, próximo tiktok não tem título, mas beleza. Essa é a abertura da Fox, é? Eu acho que é da Fox, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, era... Na verdade, a Disney tirou o nome, né? Então, tá bom, bora pro vídeo. Vamos lá. Melhor parte do vídeo. Melhor parte do vídeo. Não, sério. Melhor parte do vídeo. <risos> não, peraí. Que isso, mano? O cara chamou um mendigo? Desculpa, desculpa O cara chamou um mendigo? Pelo amor de Deus. Que? Não, peraí. Esse cara aqui. Não, pelo amor de Deus. Não, que... não. Pelo amor de Deus, meu querido. Aquele cara lá. Não, pelo amor de Deus. Simbora pra. Não, sério. Melhor parte do vídeo foi tipo a tia chegando na sala. Eu acho que a mente dela foi. Tenho que internar. Foi basicamente isso, velho. Foi isso que eu penso. Próximo TikTok. Tá, beleza. O Tito Tok está aqui. Eu dormindo com o YouTube ligado. É well, Images like those uh, mobile phone game ads that are just like weird and obscure to draw attention and it actually works? Eu acordando às três da manhã. Oh o palavrão! Não, isso de vez em quando acontece. Tipo, eu saio, deixo o notebook ligado. E quando eu volto, tá basicamente essa tela aqui. Aí o pior é que, tipo, passou esse vídeo... As suas sugestões vão ser todas sobre esse vídeo, entendeu? vai aparecer coisas de... Eu acho que era pra fazer a SMR que é a som das coisas, né? Mas... Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Que que foi isso, mano? Acordou com... Comendo cola. Que nojo. Oh! Tá, beleza. Esse daqui... O título é... Eu, três da manhã, tentando achar o lado da maior da coberta. Que... Eu três da manhã tentando achar o lado maior da coberta. Tá, beleza, né? Isso, eu acho que eu vou me. Eu vou, tipo, considerar isso nesse vídeo. Vamos lá. Isso é muito eu, velho. Isso é muito eu, três da manhã, tá ligado? O cara acordou. Eu me identifico com esse cara, tá ligado? Porque eu sou ele, tá ligado? Eu sou ele Então, vamos lá Agora, vamos para os meus TikToks, beleza? Aliás, me segue lá no TikTok nome aqui é Underline Biel, B-E-L Porque tem dois isso B-E-L um, B-E-L-A-L Out meu Deus, então vamos lá. O título desse vídeo é Minha Mãe Me Batendo. Ah, eu lembro desse vídeo. Ai, para, mãe, tá vendo? Ai, mãe, mãe, xa. Mãe, por que, é que a senhora me bateu tanto? Eu te amo. Ai, oh, meu Deus do céu, eu vou perder a monetização desse vídeo. Mano. Eu lembro desse vídeo. Agora vamos pro próximo vídeo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Próximo vídeo. Vamos lá, enquanto isso, vai deixando seu like se inscrevendo no canal. Então vamos lá, próximo vídeo. Pronto, vamos lá. O título é Geração Enzo em Lição de Casa. Ou Geração de Hoje em Dia Lição de Casa. Vamos lá. Ai, ah, esse eu lembro desse vídeo. Esse vídeo eu fiz com o Sté, minha irmã. Pra você que não conhece o canal, né? Tá chegando para aqueles agora, Sté, minha irmã. Enzo, sai desse joguinho, vai fazer a sua lição de casa. Ai, mãe, tá atrapalhando o meu jogo. Ai, desculpa, filho. Mamãe, faz pra você, tá bom? Eu vou lá fazer. Não sabia que tava atrapalhando o seu joguinho. Rael, é, é, é. sai desse joguinho, vai agora fazer a sua lição de casa. Mano, eu vou ter que ficar, eu vou fazer agora. Me dá essa porcaria de celular, eu que eu faço. Mano, tipo, você. Criador de conteúdo, você passa muita vergonha, tá ligado? Meu Deus do céu. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos aqui no canal E outra coisa, segue minhas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo. Então, beleza? Se Até o próximo vídeo. Valeu!